mas então meus amigos e minhas amigas estamos indo embora para São Paulo vou deixando saudade aqui desse lugar bonito aqui é o norte do Pará gente muito fantástico vim aqui fazer aqui um trabalho para o canal Zé Maria Lima restaurar aqui um forno com fogão a lenha. Gente, espero que vocês que não conheçam o canal Zé Maria Lima, que possa ir lá ver todo esse trabalho que a gente fez aqui. Tem aqui um trabalho para pai do meu cunhado. Tá aqui o forninho, aqui, que a gente adaptou aqui. ó. Depois é só fazer uma limpeza, porque caiu aqui um pouquinho de areia. É só fazer uma limpezinha. E é isso aí, minha gente. Olha só, bonitinho, né? E assim, gente, sempre que a gente vai em algum lugar, que temos alguma oportunidade Nós estamos fazendo alguma coisa Deixando a nossa marca A nossa história Estou fechando aqui a porteira de onde eu voltei E Deus abençoando O ano que vem eu estarei aqui de novo Ou até mais cedo também E vamos que vamos né Deixa eu fechar aqui a porteira E é isso aí, minha gente Olha só que lugar bonito Coqueiros Olha só maravilha aí, ó. Olha só gente a natureza é a coisa bonita, hein? Olha só, gente. Aqui é um pequeno plantio de açaí, aí, ó. Olha, aqui ficou um pouco... Um, aqui é uma área molhada, aí, ó. E açaí gosta de coisa molhada, aí, ó. Isso aqui é cor do Pará, gente. Coisa boa. Não é verdade, Deus? Tá certo. Aqui é o rapaz, aqui, ó. Meu cunhado aqui é Adilson. Vim aqui fazer aqui um forno pro o pai dele ele restaurar. É. Nós demos aqui umas 20, umas 10 viagens aqui, ó. 30 quilômetros, né, mano? Isso. Rapaz, mas valeu a pena. Olha ali, a, a casinha ali, ó. Legal, ó. E o legal aqui é isso aqui, ó. Você aí é na beira da estrada, ó. Aí você se depara com isso aqui, ó. Os animais aqui, ó. Gordinho, ó. Gordinho, bonitinho, ó. Aqui nós vamos passar numa pequena vila. E eu vou mostrar pra vocês como era é feita aqui as casas. Uns um tempos atrás, quando tinha muita madeira e aqui no Pará não tinha muito recurso para se construir com alvenaria. Era só com madeira. E há muitos anos atrás, agora é só alvenaria. Olha só aqui, ó. Mais açaí aí, ó. Olha, as casas hoje é de alvenaria. Mas uns tempos atrás, ela era tudo de tábua, aí, ó. Se fazia uma fundação, ó. Tudo na base da tábua aqui, ó. Casa antiga aí, ó. Olha os muros aí, ó. As casinhas aí, ó. Só, gente. E essa aqui, ó, é bem antiga. É com palho aí, ó. Palha de coco babassu aí, ó. Mais uma ali, ó. Coberta com palha. E não dá vazamento não, gente. Né? Meu pai fazia muito. Pode dar, meus amigos, minhas amigas. Ficamos por aqui, um forte abraço, que Deus possa abençoar a todos vocês e vamos que vamos! Mais uma vez concluímos aqui, assim, nosso trabalho não deu para fazer tudo, porque é muita coisa, muito parente, cada um tem. Estalei uma caixa d'água, fiz um pouco do muro para minha mãe e fiz aqui esse forninho em 14 dias, mas Deus nos concedendo mais oportunidade, e estaremos aqui outra vez para fazer novos vídeos para vocês, tanto para o canal. Zé Maria Lima, como para o um segundo canal Rob do Zé, um abraço, foi deixe seu like, comente, tchau minha gente